E aí galera, vocês estão bem? Por que outro daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trarei pra vocês um vídeo falando sobre o alienígena Snark Tank. Se você não conhece esse alienígena, não se preocupe que hoje eu vou falar tudo sobre ele. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, muito provavelmente a maioria de vocês não conhece esse alienígena porque ele é um alienígena não canônico. Por quê? Porque ele não apareceu em nenhuma das séries de Ben 10, mas ele é um alienígena oficial. É sim, por causa que ele foi feito pelo Derek G. White Ele é uma obra feita como um record de um cidadão da cidade de baixo Esse personagem aqui Que o Derek fez lá em 2020 Que foi feito um enquete, tá ligado? Que quatro cidadãos da cidade de baixo seriam votados, né? para escolher um para ser feita a versão do Omnitrix Só que é o Derek ele fez dois, né? Ele fez esse que é o Snark Tank E também ele fez o Squirtle Pillar. Ele fez esses dois que é curioso, né? Por causa que os dois são alienígenas bastante OP's E foram feitas aí as versões pro Omnitrix se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre o Squirtle Pillar para você entender porque é que ele é tão OP, então comenta aí, hashtag Pillar para eu fazer o vídeo dele, beleza? Mas vamos voltar aqui para o Snark Tank, e vamos lá. Todas as informações aqui foram confirmadas aí reveladas pelo Derek White, né? Então ele é um Sniderodonts do planeta Cor Delta Star World Beta. E assim, infelizmente o Snark Tank não foi desbloqueado no Matrix a partir de Omniverse ou seja, o Ben ali naquela época ele não tinha esse alienígena. Provavelmente o Ben mil tem esse alienígena? Tem, né? Porque o Ben mil é desse, né? que ele tem o controle mestre, né? Por causa da experiência, essas coisas, ele tem vários e vários alienígenas novos, né? desbloqueados, então com certeza o Ben mil ele tem esse alienígena mas o Ben na época de Omniverse não tinha que é triste, né? Porque acho que seria muito legal o Ben virando ele nessa época já. E Algumas informações que a gente tem sobre o planeta dele É que ele é um planeta aquático Ou pelo menos remanso, tipo, tem uma porção Ali mais ou menos de água, entendeu? Mas também Tem a parte seca, por causa que os Snidlerodontes, eles precisam ficar Em uma tigela de água para sobreviver na superfície Entendeu? Tipo, essa tigela aí Ela é extremamente necessária para eles, eles não vivem Sem ela. Aí vamos analisar aqui um pouco Da aparência dele, né? Com o cidadão lá Da cidade de baixo, a gente vê primeiramente A diferença em quesito, o próprio assim, Aspecto visual, sei lá, parece que o Snark Tank tá mais simpático, carismático né, do que o cidadão de baixo ali, não sei. E a principal diferença também é porque o Snark Tank ele tá usando roupas e o cidadão não. E assim, o Omnitrix de Omniverse ele só dá roupa para os alienígenas que realmente necessitam. Então, seguindo a lógica, os Snadilerodontes eles usam roupas. Agora, esse cidadão aí que ele tá pelado, por que sim, entendeu? Não sei, né? Ele deve ter os motivos dele aí pra ser um bicho diferentão da espécie dele, diferenciado e quer ficar pelado, tá ligado? Mas na lógica, os Snadelerodontos usam roupas, então é por isso que o Snark Tank ele tá com roupa. Ele tá com traje. E a espécie dele em si parece um, um tubarão, né? Tem aí as barbatanas, tem uns dentes assim e tudo mais parece bastante com um tubarão pequeno. Só que agora vamos falar dos poderes, né? Porque vocês devem estar se perguntando, o né? porque aqui que é que esse alienígena aí tá dizendo que ele é mais forte do que alien-x? Ele é realmente mais forte do que alien-x? Vamos lá, vamos explicar isso aí, essa questão bem direitinho. O que é que esse bicho faz? Ó, o Snark Tank, ele tem uma forma muito específica de percepção extrasensorial e né? também poderes empáticos, ou seja, ele tem aí o Poderes que nem amante do MCU, tá ligado? Tipo, sentir as emoções. E até mesmo manifestar as emoções da outra pessoa Por causa da empatia que ela tem, tá ligado? Ele tem esse poder só que muito mais perigoso Por quê? Por causa que com esses poderes mentais Ele é capaz de identificar as maiores inseguranças e falhas do seu oponente Ou seja, com os poderes mentais dele Ele pode simplesmente descobrir a fraqueza dos seus oponentes E derrotar da maneira mais incrível possível Por causa que uma vez que a fraqueza é detectada O Snark Tank ele pode criar uma derrota tão incrível Que as suas palavras infligem danos psíquicos em si seu oponente. Galera, a gente tá falando de um alienígena que ele usa a lábia, entendeu? Ele consegue derrotar os seus inimigos só falando, falando mal, zombando dele, tá entendendo? Aquilo ali vai mexer com o psicológico da pessoa, do alienígena, seja quem for ele que estiver lutando. Pra vocês terem noção, ele poderia até mesmo chocar a Mavrido com as suas palavras. A Mavrido que a gente sabe que ela é um personagem muito forte, ela fez o Vilgak chorar, ela não tem medo de olhar pro rosto do espantoide, e mesmo assim, ela seria afetada pelos poderes do Snark Tank. Então, o bicho, realmente, ele é um dos alienígenas mais poderosos. E entra aí pro top, viu, galera? Pode ter certeza. Agora, em relação ao Alien X, vamos lá. Ó, eu falei aqui do espantoide, não foi? Pronto. O espantoide ele é um alienígena que ele causa, né? O medo lá ele desbloqueia o medo primitivo da mente da pessoa e tudo mais. Ele pode até mesmo causar esse medo no Alien X. Né? os sapos celestiais, eles sentem medo do rosto espantoide, as suas personalidades sentem medo do rosto espantoide, beleza, é uma fraqueza que o X tem além de outras, né? como por exemplo, o hormônio, né o glutão, ele pode comer o, o sapo celestial, ele também pode ser absorvido por um osmoseante, então, ele tem essas fraquezas, porém a sabe que os sapos celestiais são muito poderosos, e se... Eles tiverem as suas personagens equilibradas Essas coisas Eles podem tomar uma decisão ali E usar os seus poderes Para poder alterar poder superar as suas fraquezas Entendeu? Então assim O Derek ele não confirma nada para a gente Se ele possa pode ser afetado pelo, a, Pelas palavras do Snark Tank Mas seguindo a lógica Ele seria assim Por causa que tipo Se a Mavridor, ela é afetada E ao mesmo tempo Não tem medo de olhar para o rosto do Spantoide Enquanto o Sepp Celestial Ele tem medo Entendeu? Então na lógica Ele também poderia sim Ser afetado pelas palavras do Snark Tank Entendeu? Agora do mesmo jeito que nos outros. Em outros casos, nesse também. O Sapo poderia superar essa fraqueza de ser atendido pelas palavras dele. Da mesma forma aí, o espantoide, né, que tipo, são dois alienígenas que eles usam seus poderes de maneira parecida, né, o que afeta o psicológico, né. Então, numa luta entre eles dois, venceria quem fosse mais rápido, né? tipo, se o espantoide demorasse né? pra abrir a gaiola dele, aí o Snark Tank fosse lá. E vamos supor que esse, esse membro da espécie do espantoide, ele tivesse o sonho de ser modelo, só um exemplo mesmo, galera, que isso aí não existe, não. Aí, beleza, aí o Snark Tank fosse lá, usava seus poderes mentais, aí... Falava lá, não sei o que, que ele era feio, alguma coisa assim que afetasse ele grandemente. Aí, ele seria derrotado através das suas palavras, né? Seria ferido psicologicamente E além disso, o Snark tem mais Ele pode usar os seus poderes mentais Para identificar os pontos fracos físicos De um adversário, então tipo ele está lutando lá Contra um gourmand, aí ele vai lá E deixa ele fraco psicologicamente com as suas palavras E também vai lá, acha lá seus pontos Fracos físicos e nocauteia o teu bicho tá Então cara, esse alienígena Ele é muito versátil E nota, ele não poderia derrotar um sapien Celestial dessa forma, mesmo que O Snark tanto o afetasse Psicologicamente, fisicamente o alien X já resistiu à destruição do universo, então não tem nem chance desse peixinho derrubá-lo. E inclusive os Snailerodontos são muito saborosos para um celestial voracioso como eu. Vou devorar um ali agora. Fui. Mais claro, né? Grandes poderes, grandes fraquezas. Foi a fraqueza dele, cara, simplesmente se ele sair da sua tigela, ele vai cair no chão como um peixe. Mas, cara, até tu chegar lá perto dele, ele vai ficar com umas patadas tão grandes de você, que tá você não vai ter nem coragem de chegar perto dele. E também bem curioso essa fraqueza, né, de que ele não pode morder, usar os seus dentes pra morder, porque mesmo sendo um tubarão, ele não tem os dentes afiados o suficiente, que <risos> é engraçado isso. É que, assim, ele é um alienígena mais do estilo de uma foca, entendeu? Tipo, ele gosta de ficar semi entendeu? Para ficar de molho no seu estado natural, que nem uma foca mesmo. Mas agora, o nome dele, Snark Tank, o que é que significa isso? Bom, assim como vários, né, dos seus alienígenas, esse é mais um caso de alienígena que o Ben colocou um nome muito inteligente. Mas que o nome dele é uma brincadeira com a frase tanque dos tubarões é né? que em inglês fica Shark Tank o termo Snark significa crítico ou zumbeteiro de forma indireta ou sarcástico, né já que as poderes são de zombar as pessoas entendeu então cara foi um nome genial eu gostaria muito de ver como é que seria esse nome adaptado aqui no Brasil se ele tivesse aparecido em um universo e é isso galera ele é um alienígena muito legal eu gostei muito dele do conceito aí adorei os poderes dele